Oi! Ferro e cimento na construção de um filtro biológico. Vamos dar uma olhada como é que funciona? Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Nessa tarde chuvosa de inverno, acompanhados do grupo Bacamarte, um grupo brasileiro com som muito bom, vamos dar uma olhada como é que foi a construção de um novo sistema de tratamento de águas pretas, utilizando um biodigestor, seguido por um filtro biológico e um banhado construído e uma pequena lagoa multifuncional, tudo agregado. O que a gente vai ver nesse vídeo é a técnica de construção com ferro-cimento. E vamos detalhar um pouquinho o funcionamento disso tudo. Setembro de 2012, por conta da acomodação do solo, uma grande trinca se abriu entre o filtro biológico e o banhado construído. A gente viu isso em outro vídeo. Fizemos a, o, o conserto e ele veio funcionando bem até próximo de 2016. Aí eu percebi que a coisa voltou a não funcionar legal, abri o, o sistema. E aí eu percebi que as plantas por perto, as árvores de perto, encontraram uma passagem e foram buscar água e nutrientes direto do decanto digestor. Isso com o tempo acabou fracionando, quebrando... Esse, esse decanto digestor e ele perdeu a funcionalidade. Ao mesmo tempo, uma segunda casa é, já estava já pronta aqui no terreno e aí eu decidi, tinha que fazer um, um outro sistema de tratamento. Então, já que esse primeiro não está mais funcional, vamos fazer tudo outra vez um outro sistema de, de tratamento de águas pretas para juntar os esgotos das duas casas. E é isso que a gente começa a ver agora. Maio de 2016, o um novo biodigestor já instalado, mas ainda não conectado, fiz um desvio da, do efluente que seguia para o sistema de, de tratamento, que agora só capta e reserva água de chuva. E esse desvio, então, leva agora o, o efluente da casa de cima, junto com, a, com o efluente da casa de baixo, para o biodigestor. Alguns trechos de vídeos feitos naquela época, Vamos explicar como é que o sistema está funcionando. Esse efluente que vocês acabaram de ver, é o efluente que está saindo aqui do biodigestor. Parece que a água está boa, não está. Ainda está cheia de coliforme, está cheia de sólido suspenso, sólido dissolvido. É um punhado de coisa aqui que está fora do, dos parâmetros aceitáveis, aí. por exemplo, para jogar no ribeirão. O que não vai acontecer aqui nunca, porque a gente está tratando a água para reutilizar... A água e nutrientes aqui, não tem nada de jogar no ribeirão. Mas se for seguir a legislação, ela ainda não está em uma qualidade adequada para ir para o ribeirão. O que a gente precisa fazer então? Precisamos fazer um polimento desse efluente, um tratamento terciário. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer primeiro um filtro biológico para essa água que está aqui. O que é o filtro biológico? A gente já viu é, no outro vídeo. Nós vamos fazer um, um sistema com um entulho, ou com brita ou com qualquer material onde micro-organismos possam se assentar e eles vão auxiliar no tratamento desse efluente, na quebra, na mineralização do, dos componentes do efluente. Da maneira que essa água está aqui, ela gera algum odor ainda. Então, uma outra, um outro motivo da gente fazer esse trabalho agora é eliminar esse odor e a gente vai ver como. Então, vou precisar de uma tela maior e de uma tela mais fina que ela vai dar estrutura para o solo, para o ferro-cimento, ela que vai é, conseguir segurar o cimento, porque no finalzinho das contas vai ficar uma paredinha de dois cm, e meio, três centímetros, não mais do que isso. Tá aqui o início do nosso cilindro, então aqui agora eu estou recobrindo a armação, com uma telinha mais fina, telinha de galinheiro, de pinteiro, enquanto o meu outro eu estava lá em cima preparando a tela, esse outro eu estava aqui embaixo fazendo a escavação de onde vai ficar o, o filtro biológico, fazendo uma outra abertura, porque aqui vai ser instalado um cano para fazer a limpeza hidráulica do filtro biológico, instalado aqui o aramado, o filtro biológico ali, a estrutura dele em arame está pronta, fazendo os ajustes finais, instalando a tubulação para fazer a, a limpeza hidráulica, instalando a tubulação de entrada do efluente e preparando agora a massa. A massa a gente faz dois para um, dois de areia, um de cimento. É uma massa que vai ficar bastante firme e, no entanto, ela vai ficar muito fina, 2 centímetros e meio, 3 centímetros de espessura lá embaixo e garantindo que não, não vai acontecer vazamento. Início do trabalho, coloquei uns papelões do lado de fora para que eu conseguisse assentar a massa, alguns retoques. É legal trabalhar com ferro-cimento porque ele te permite fazer voltas e, e trabalhar de, de maneiras que de outra forma a gente teria tudo muito reto. Eu não gosto de, de coisa muito reta, eu gosto da, das curvas, gosto de inventar coisas. E o ferro cimento te permite isso. Aliás, esse sistema todo aqui, ele foi mudado ao longo do, do caminho. A gente vai ver isso nos outros vídeos dando os retoques finais e deixando um tempo para curar. Esse tempo de cura em que está secando, é importante não pegar sol direto, porque aí o, o, o sol vai aquecer muitas coisas e, e pode começar a dar umas trincas. Então, sombreia um pouco o que você está fazendo ali e deixa ele curar de uma maneira mais tranquila. Enquanto o cimento estiver secando, é importante uma, duas, três vezes ao dia, dependendo de como é que está o sol, você voltar lá e molhar o cimento novamente, evitando a, as trincas, assim como sombrear, molhar para evitar a trinca que, que vai dar vazamento e vai comprometer o, o teu sistema. Feito isso, é encher todo o sistema com água, observar vazamento, ver se está funcionando bem, se tiver tudo ok hora de fazer o preenchimento com os tijolos ou com material de suporte para os micro-organismos. Ainda tinha um monte de tijolos sobrando aqui de laje, coloquei esses tijolos aqui, esses tijolos são vazados, então eu sei que com o tempo o micro-organismo vai ficar na superfície externa do tijolo, como vai ficar na superfície interna dele também, formando um biofilme. E esse biofilme de micro é o que a gente quer aqui dentro do, do sistema, do filtro biológico, que é para ajudar a fazer a degradação da matéria orgânica que está chegando até aqui. Então, o que, que vai chegar aqui, saindo do biodigestor? É... material orgânico, né? diluído na água, vai chegar coliforme, vai chegar microorganismo vai chegar nutriente, vai chegar fósforo, nitrogênio, essas as plantas vão absorver, as plantas que a gente vai colocar aqui. Próximo vídeo a gente vai ver como é que começou a funcionar o, o filtro biológico e coisa que não deu certo. E a gente vai ver o porquê que não deu certo e as mudanças que, que eu fiz a partir daí eu já estava meio com a ideia de fazer um, uma lagoa multifuncional embaixo, é, mudei de ideia outra vez, acabei fazendo um banhado construído. A gente vai ver a sequência do trabalho com o ferro cimento e, e as outras etapas que a gente fez ali. Curtirem, compartilha com os amigos, esparrama o conhecimento, o conhecimento precisa percorrer o mundo e a gente precisa aprender e melhorando as coisas que a gente vai fazendo. Um grande abraço, até a próxima.